era já tem querendo pegar de novo o meu inventário do CSGO, a Alp Gangner. Na minha opinião, atualmente tá sendo a Alp mais top, também porque combinaria muito com as outras skins do meu inventário. Ia ser um combo perfeito junto com a minha faca. Tem cores parecidas com a minha Vulcan. E a minha luvinha superconductor vai casar muito bem com a Gangner. Então a gente tá numa busca de conseguir a Alp Gangner e não simplesmente comprar ela. E para conseguir ela, eu vou usar o upgrade do key drop vou abrir caixas também, mas o o foco de hoje não é chegar rapidamente na Gangneer. Na verdade, eu não vou focar em nenhuma skin que tá na primeira página do upgrade. Eu vou sair daqui hoje com uma das três skins mais caras da segunda página. Para não ser ambicioso demais, né? Então, ou a Fire Serpent, que é uma das AKs mais desejadas do CSGO. Ou então, a AWP Desert Hydra, que eu acho muito bonita. Ou então, a gente pode tentar pegar a Gold Arabesque, né? Uma AK muito top também, que tá um pouquinho mais barata do que essas duas outras skins. Por que? Que eu vou tentar pegar elas. Pra daí, no futuro vídeo que você vai receber, se você tiver as notificações ativadas aí, eu vou tentar passar pra uma skin um pouco mais top. Por exemplo, podemos ir pra uma medusa. E aí, depois dessa medusa, a gente pode tentar chegar aqui numa prince. E depois da prince, a gente pode tentar chegar na Dragon Lore. Depois da Dragon Lore, a gente tenta lá Gagnir, tá ligado? Um degrau de cada vez para não ripar aqui no kick drop E eu tô aqui com uma banca bem bacana, né? Várias faquinhas aqui, uma luvinha, que tá dando US 2 mil dólares e mais US 100 dólares na carteira. Então, a gente tem 2.150 dólares. O foco de hoje é sair com pelo menos 2.500 dólares, 20% da banca, mano, tá legal. Bom, primeiramente, que, que eu vou fazer? Eu vou gastar esses 100 dólares aqui em caixinhas do evento que tá rolando ainda aqui no Key drop. Vou pegar uma dessas caixinhas novas aqui. Pode ser essa de 15 dólares. Não, vamos na de 50, vai. Vamos na de 50, que daí a gente tem aqui duas chances de dropar uma coisa insana. Vamos lá, vamos lá. 100 dolinhos já pra começar bem, velho. Me manda uma faca. Não veio faca. Quanto que deu? 77, 77. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essas acas aqui pra gente fazer o upgrade e vou deixar essa faca também. Mas eu vou vender todas essas três skins para abrir 1.800 dólares em caixas. Beleza, tô com a banca grande ali já, mil e poucos dólares. Agora a gente vai selecionar caixas premium, velho. Eu não sei qual caixa que eu quero abrir não, mano. Eu tô em dúvida. Será que eu abro uma de cada? Ou será que eu foco na caixa que eu mais gosto? Eu acho que a caixa que eu mais gosto é a mais barata das premium. Não sei porquê, mas eu gosto muito dela. Já que o foco de hoje é tentar sair com a Fire Serpent de 600 dólares essa daqui, né? Uma Battles Card. Não, na verdade é uma Field Tested. Vamos começar com essa caixa caixa então mano, vou começar, tava achando que era várias caixas, pô, então eu filho de 10, então não, então não é ruim, é boa, Cinco caixinhas dela, quanto que a gente gastou, acho que 300 dólares e veio 260, prejuízo, agora vamos numa caixa mais cara, vamos nessa caixa da Hal, ou então vamos na caixa da Dragon Lore, vai na Hal, essa daqui eu, eu vou mais devagar, eu vou uma por uma mano, vai, 400 ali é cara, é cara mano, vamos ver, opa, opa Talon é cara, mano Talon é cara 680 Gostei E agora Bom, já que tá dando bom, velho Vamos na caixa da Dragon War mano. Essa daqui é cara, mano É né? a caixa mais cara Dá pra cair Gangneer Meu Deus Dois caras pegaram a Gangneer Você tá doido? Ó, Fire Serpent duas vezes foi dropada hum, Dentro de uma hora O cara acabou de dropar a Fire Serpent Vem Fire Serpent pra mim, então Vai, vai 500 dolinhos na caixa Tem que vir coisa boa Não! Oh, que caiu a Prince, mano. Nossa, velho, não acredito. Não acredito, galera. Quase caiu. Mas tudo bem, eu acho que eu tô bem, velho. Deixa eu ver aqui quanto que tá dando todas essas skins. Tá dando 2.100 dólares, mais 200. Tá dando 2.300. Tamo no Profit. Eu não sei se eu quero a Fire Serpent, que tá custando 2.576. Ou a Arabesca Dourada, 2.300. Ou a Desert Hydra, mano. Mas o foco é sair com uma dessas três skins aqui hoje. Então, vamos começar com doideira, mano? Vamos começar com doideira, eu vou pegar aqui 100 dólares em skins, e como quem não quer nada, nossa, 3% é muito pouco, velho, 3% é muito pouco, mano eu vou tentar uma coisa mais de boa, uma Desert Hydro mais de boa, 5% vai, vai imagina, imagina, imagina Beleza, beleza Primeiro upgrade deu errado Ainda 2 mil dólares em skins 200 de saldo Cara, dava pra tentar doideira Dava, dava pra tentar doideira A gente não tá muito longe da Fire Serpent, não Pô, 70% de chance, mano Pô, 77% de chance Será que eu tento um upgrade safezinho assim E vou embora com a Fire Serpent? Porque, ó, acabou de cair aqui Não vai cair de novo Eu vou tentar 77% de chance é muito garantido Yeah! Mano do céu! Que que aconteceu agora cara sabe o que eu lembrei se eu tivesse deixado 5% para a segunda rodada né que foi a desert Hydro ali que a gente tentou e ter dado certo mano, ia ter dado um por cento qualquer coisa aqui um quanto que é um por cento eu não tenho skin para tentar 1%. mas um por cento cara um por cento teria chegado teria chegado velho caraca bom galera eu acho que para hoje mano meu coração não aguenta mais upgrades pegamos a Fire Serpent Factory New eu só não vou retirar do meu inventário porque eu não não quero ficar com a Fire Serpent né? Era uma meta para o dia de hoje Agora a próxima meta é essa daqui velho. Essa daqui, dava para tentar, né? dava para tentar Mas eu não vou fazer doideira, já foi muita doideira Esse upgrade de 70%, velho, eu não vou fazer isso Hoje, mas no próximo vídeo aqui no que Drop Eu vou colocar uma nova meta, a gente sair com Uma skin de mais de 3 mil dólares Que seria essa medusa, mas eu não vou fazer Esse upgrade maluco, eu vou vender essa Fire Serpent Vou abrir um monte de caixa e a gente faz upgrades Upgrades, upgrades, junto a algumas skins e pega Essa medusa ou então duas skins que somadas Tem aí 3 mil dólares, eu tive Vejo na próxima aqui no Kidrop. Se você passar aqui e quiser depositar, cara, não esquece de usar o código login para você garantir os 5% de bônus. E só de você usar esse código aqui da primeira vez, você também vai ganhar 50 centos de graça. Pra adicionar fundos é só você clicar aqui nesse botão. E aí você pode depositar com qualquer método de depósito que eles oferecem aqui: tem o Pix, tem o boleto, tem as criptomoedas, tem as skins CSGO, tem os créditos, o que você achar melhor. Você vai sempre ganhar um bônus quando você depositar, que são as moedinhas douradas, que daí você vai poder abrir caixas aí com essas moedinhas douradas. Eu tô com pouca moeda aqui, então não vai dar pra eu abrir, mas depois que eu depositar uma grana e tiver moedinhas douradas, eu posso vir aqui. E abrir essas caixas pra ganhar skins grátis E aproveita também que tá rolando evento Onde você consegue pegar também umas skins grátis Acumulando os pontos do evento E daí jogando aqui um desses minigames Pra você conseguir as skins E também acumulando pontos Você vai ganhar aqui skins de graça, mano Se liga, tem gente aqui que vai ganhar carambite, mano Só por tá aí acumulando os pontos do evento Tamo junto, eu vejo vocês na próxima Deixa o seu like aí, um abraço, falou!